Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês a minha nova aquisição que é um Redmi Note 11S fabricado na Índia, deixa eu ver, deve estar desse lado de cá, olha lá, Índia, tá vendo? Lado esquerdo e logicamente ele veio na linguagem inglesa. Aí o que que acontece? Tudo aqui tá em inglês. Para você passar ele então em português, você vem aqui em settings, que são configurações, sobe. Quando você encontrar aqui, ó, APPs embaixo, você tem lá adicional settings. Eu não sou bom em inglês, viu, gente. Então você vai clicar, né, aqui Aí você vai encontrar lá em cima, Languages and Input, né? Entrada de, de, de Línguas, que é isso daí. Você vai clicar lá e você vai observar que está em inglês. Você vai clicar aqui e já vai aparecer então as línguas aqui. Aí você vai subindo. Até você encontrar a nossa língua portuguesa, português Brasil, clica em cima, pronto, já está configurado, aí você vai voltando aqui ó, vai voltando, ou então aqui em cima também se preferir, ó. configurações né? Embaixo você já vem, pronto, agora já está configurado na nossa língua portuguesa, ok?